A gente está falando de conteúdo e você é bombardeado por milhões de anúncios todos os dias. Marketing de conteúdo, como aplicar de fato essa estratégia? Solta a vinheta, mó Olá, aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing aqui de Nova York, ó. Ó, sede das Nações Unidas, porque a gente tá falando de conteúdo, a gente tá falando sobre contar histórias. E ó, Felipe Kotler já falava que em 2010 a gente era bombardeado por 1.600 mensagens de anúncio todos os dias. Isso é 2010. 2007, esse número deve ser muito maior. Eu não tenho aqui comigo agora fontes precisas, mas você que tá todo dia nas mídias sociais, sabe. Quantas milhões de mensagens, de anúncios, de páginas, de e-mails com promoções a gente é bombardeado todos os dias. Não à toa a publicidade vem perdendo credibilidade devido a, um, a quantidade de bom, desse bombardeio enorme que a gente recebe. Por isso, como eu falei nos outros vídeos, cada vez mais o marketing de conteúdo vem crescendo. A gente falou sobre embaldo marketing, a gente falou sobre como produzir conteúdo. E nessa estratégia de marketing de conteúdo, como fazer isso acontecer? Bom, primeiro, se você pensa que colocar apenas um blog no ar é suficiente, você está enganado. Ou só fazer uma fanpage, você está enganado. Eu falei nas, em outros vídeos, que eu vi aqui em cima, nas escolhas dos canais, é importante você ter uma estratégia de conteúdo, um planejamento. Tudo que a gente falou sobre o seu planejamento de marketing se repete aqui no planejamento para marketing de conteúdo. Você precisa ter personas, personas por canal, pessoas que vão receber esse conteúdo. Eu falei que no toa que eu estava aqui, ó, na frente da sede das Nações Unidas, por quê? Porque a ONU trabalha basicamente com conteúdo. Todas as suas agências entendem que pessoas diferentes vão receber mensagens diferentes. Eles contam histórias. As Nações Unidas conta histórias. Ela precisa receber doações? Algumas agências sim. Outras agências possuem outros objetivos. Então, qual é o objetivo da sua empresa? Qual é o objetivo do seu projeto? Uma vez que você estabelece esse objetivo, tem as suas personas, o seu público-alvo, você já sabe mais ou menos qual mensagem você vai passar. Para saber mais essa mensagem, lembra que eu falei sobre benchmarking. Entenda o que seus concorrentes fazem. Marketing de conteúdo é produzir um conteúdo que vai ser entregue ao seu público-alvo e que vai gerar valor à sua marca, à sua empresa. Eu falei em outros vídeos, você começa a passar um conhecimento sobre o seu negócio, sobre os problemas que o seu público pode estar tendo. E assim você vai chegar até o momento de oferecer o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto. E aí você faz como? Primeiro, Estabeleça um blog, escolha uma boa plataforma. O WordPress é a mais utilizada no mundo, mas existem muitas outras. Procure profissionais para colocar esse blog no ar. Ou você pode usar canais como o Medium eh, e outros tantos para começar a gerar o conteúdo. Mas eu recomendo que você tenha um blog dentro do seu site. Por quê? Porque isso vai facilitar uh, as suas estratégias de SEO. Vamos ter um vídeo falando disso. Ou se você estiver vendo isso depois, vão estar aqui os vídeos. E você vai poder trazer mais pessoas até o seu site que então, vai ser um ótimo canal de aquisição. E aí escolha quais canais de mídias sociais você vai fazer parte. Falamos de todos eles aqui nesses vídeos que você vai encontrar aqui no Guia de Marketing. Produzir conteúdo exige um planejamento. E exige que você escolha os canais e de fato comece a colocar esse conteúdo lá dentro. Então estabeleça uma un un uniformidade... Dentro das suas mídias sociais, tendo os, as mesmas covers, os mesmos avatares, os mesmos topos, a mesma hashtag e o conteúdo sendo transmitido para cada um desses canais. Vá gerando conteúdo, vá colocando pedaços da informação sobre o seu negócio, analise seus concorrentes, crie personas. Temos muito mais vídeos aqui no Guia de Marketing falando sobre essa produção de conteúdo. E o Marketing de Conteúdo é basicamente isso nesses três vídeos que a gente falou. Vamos falar de storytelling, vamos falar de outras coisas. E muito obrigado por sua presença aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Clica no sininho para receber nossos vídeos todas as terças e quintas. Deixe seu comentário. Me acompanhe nas mídias sociais e muito obrigado.